Boa tarde, Concórdia! Já é tarde, né? Tarde, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer os votos que nós tivemos aqui. Vocês deram 70% dos votos para o Lula e para o PT na última eleição. E graças a cidades como essa, nós ganhamos a eleição aqui no Pará. Ganhamos no Nordeste inteiro. E vamos ganhar em 2022, porque o Brasil não está sendo bem dirigido. Pelo atual governo. Eu queria falar com vocês uma coisa que a gente precisa conversar com as pessoas, porque muita gente ainda não está não por falta de tempo, por, por ar do trabalho. As pessoas às vezes não têm condições de se informar sobre o que está acontecendo. Então quem, tem a, quem está aqui tem que ter a obrigação, como nós todos estamos fazendo na caravana, de sentar com o parente, de sentar com o colega de trabalho de sentar com os filhos ou com os pais que não estão tendo tempo e condições de acompanhar a política para dizer o que, que o Bolsonaro está propondo, porque é muito grave o que ele está propondo para o Brasil. E se a gente perde o direito hoje, a gente leva às vezes décadas para reconquistar. Então não dá para brincar com direito, direito que vocês conquistaram. Eu queria falar, contar uma história pessoal para vocês. Mas, na verdade, eu estou contando a história de vocês por, por meio da minha história. Eu, como vocês sabem, eu sou professor universitário. Mas, mas eu, sou filho, eu sou filho de lavrador. O meu pai trabalhou na roça dos 8 anos de idade até os 24 anos de idade. E meu pai tinha muito orgulho de ser da roça, muito orgulho. Quando ele veio para o Brasil, ele foi para o interior de São Paulo, e virou comerciante Virou comerciante e fez a vida no comércio Mas ele me contava com muito orgulho A vida que ele teve na roça Ele era filho de um padre ortodoxo E era lavrador Ele era o principal da família Que plantava e colhia pra, Não só para alimentar a própria família Mas aquilo que sobrava ele vendia no mercado Ou trocava com alguma outra coisa Como muita gente faz Imagina vocês uma pessoa que começou a trabalhar com oito anos na roça, e infelizmente isso ainda existe, tem criança que com 13, 14 anos já tem que ajudar a família na roça, imagina essa pessoa ter que trabalhar 50 anos debaixo desse sol para ter direito a uma aposentadoria. Imagina vocês, imagina vocês que essa pessoa para ter direito à aposentadoria tem que ter 40 anos. Anos de carteira assinada Quem é que tem aqui 40 anos de carteira assinada? Não existe isso no Brasil Sabe por quê? Entre outras coisas Porque o empresário fazendeiro não registra o trabalhador Não paga os direitos do trabalhador E aí vem acusar a Previdência de ser deficitária Ao invés de cobrar o empregador Pelo que ele deve Estão querendo colocar no lombo do trabalhador É fácil de entender quando eles falam que precisa de uma reforma da Previdência, a primeira reforma que precisa é o empregador começar a pagar o que deve, porque bota o caboclo para trabalhar e não paga os seus direitos. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês. O meu pai era lavrador, minha mãe era professora primária, e me deram toda a condição de fazer uma universidade e de me tornar professor. Se não fossem os meus pais, eu não teria condição de ser professor universitário, eu devo tudo a eles. Tudo que eu tenho eu devo a eles, porque eles me deram a condição que eles próprios não tiveram. E o que o Lula fez pelo país foi ser o pai que eu tive e a mãe que eu tive. Foi abrir a porta das universidades para o filho do trabalhador, para o filho do lavrador, para o filho do pedreiro. E são milhões de brasileiros. Que conseguiram ter uma oportunidade de educação pela primeira vez na história da família. Tem muita gente que entrou na universidade que é o primeiro diploma da família. E quem é que o Bolsonaro ataca primeiro? Ataca o trabalhador rural e depois ataca a universidade onde pela primeira vez tem pobre, tem negro, tem população de baixa renda. Nós estamos na rua e não vamos sair da rua porque isso não vai acontecer no Brasil. O pobre que entra na universidade hoje vai sair com o diploma na mão, não vai sair de outro jeito, não. Não vai sair escorraçado pelo Bolsonaro. Vai sair com o diploma para ser médico, porque falta médico, falta engenheiro, falta doutor no Brasil e nós temos que trabalhar a nossa juventude para valorizar a educação. Nós dizíamos uma coisa que é, um, que é quase sagrada: o, que, que, o que, que é um ser humano? Um ser humano. É uma pessoa que sonha e que quer uma oportunidade para realizar um sonho. Isso define o ser humano. É um, é um bicho que sonha, é um bicho que projeta coisas, que quer realizar coisas. Mas ele precisa das oportunidades para isso. E tem duas coisas no mundo que dão essa oportunidade para todos os seres humanos. Não importa a cor, não importa a gênero, não importa raça, não importa etnia, não importa nada. Mas se você der duas coisas, só duas, você vai estar garantindo que as pessoas sonhem e realizem seus sonhos. A primeira é um livro numa mão, é educação. E a segunda é uma carteira de trabalho assinada na outra, é trabalho. Não é a arma que vai resolver, tá sobrando arma aqui no Pará. Tá cheio de arma. E porque tem muita arma, tem muito assassinato. O que nós queremos é ciência, é tecnologia, é estudo, é professor respeitado. Respeitado pelo governo. E nós estamos aqui também para educar o Bolsonaro a respeitar os professores desse país. Porque ele abre a boca para falar mal de professor porque ele não foi bem educado. Então é o povo que vai educá-lo a respeitar os professores e os trabalhadores do Brasil. Gente... Vamos nos mobilizar, nós estamos, nós às vezes as pessoas falam, pô, vocês só aparecem aqui em época de eleição. Nós não estamos perto de nenhuma eleição e estamos aqui para defender vocês e defender o direito de vocês. Se a gente não tiver na rua organizado, as coisas vão, vão cair. Aquilo que a gente conquistou vai caindo. E a gente não tem o direito de dar para o nosso filho menos do que a gente recebeu. A gente tem que dar mais do que a gente recebeu para os nossos filhos. Porque se isso acontecer, o país vai se desenvolver, o país vai pro prosperar. Agora, se isso não acontecer, com que cara nós vamos olhar para os nossos filhos e netos? Eles vão nos perguntar, vocês não foram para a rua lutar pela gente, e nós temos que dizer, nós fomos e conquistamos. O Brasil de amanhã tem que ser melhor do que o de hoje. E só tem uma garantia, só tem uma garantia, nós estamos aqui juntos. Nós não ficamos em casa reclamando da vida, nós estamos aqui juntos discutindo política, discutindo o que fazer. Tem uma pessoa que está presa injustamente nós estamos aqui para defender o legado do maior presidente da história da república. O maior presidente do Brasil, chama Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos aqui para lembrar que uma injustiça foi cometida e não vamos parar de gritar enquanto a justiça não for feita. Isso vale para o Lula e vale para qualquer um daqui que for injustiçado um dia, vai poder contar com a gente. Porque é errado, não é justo fazer política com a justiça. A justiça tem que fazer justiça e os políticos têm que fazer política. Se não tinha um jeito de derrotar o Lula, que dessem a presidência da república para o Lula, porque era o que o povo queria. E não fazer o que fizeram, politizar a justiça para tirar ele da da disputa presidencial. Então nós temos muito trabalho pela frente, mas o povo aqui sabe o que é trabalhar. O povo aqui acorda cedo, dorme tarde, aguenta o sol escaldante, trabalha, bota comida na mesa. Nós não vamos redar a pé enquanto não for feita justiça nesse país, enquanto os nossos direitos não estiverem assegurados. É Lula livre! Brasil! E o Brasil pra frente, sem retrocesso! Nossos direitos garantidos. Nenhum direito a menos nenhum direito a menos. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre. Lula livre. Lula livre. final de Lula semana, Lula Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Valeu, Concordia! estamos encerrando aqui no, no norte da caravana. Lula livre, no Pará! Valeu! O povo é do povo brasileiro, Lula, guerreiro do povo brasileiro.